A Rapaziada, obrigado, viu. Deus abençoe. Beleza, aqui quem fala com vocês é o Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente está aqui no sétimo trilhão Ara Lama, em Araputi. Então olha como que tá filé, cheio de motalhada. O pessoal tá todo mundo preparando aqui para acelerar, então acompanhem com a gente. já tá entrando o pessoal aqui. Quantidade de moto que vai acelerar. O pessoal tá tudo entrando. A esposa está aqui tirando foto. Tá, tchau, tchau. As fotos vão estar todas na página <risos> dentro da trilha agora, até que engatou, ninguém está sendo engatado, o rapazinho ali está fumando Vai dar para tirar uns três tijolos, Nossa, até. <risos> e é isso aí galera. Quem tá gostando dos vídeos aí, dá aquela like, dá aquela força pra gente, beleza? Eu preciso muito que vocês esteja um like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Porque como eu já disse em outros vídeos, 80% das pessoas que assistem o vídeo aqui do canal Não são inscritas. Então. Dá esse engajamento pra gente, dá essa força pra gente Pra gente conseguir cada vez mais trazer mais conteúdo Beleza? Lembrando também que as fotos do trilhão Vai estar tá na página do Facebook Então, se já tá esse vídeo no ar As fotos já estão lá Então corre lá, que vai estar tá na descrição E verifique lá Se você teve no trilhão, mil trilhão Vai ter sua foto lá, beleza? Tamo junto Rapaziada. Opa, já faz pro chão aqui TX ficou gostosa pra guiar Só que não tem aquele torcão Porque o carburador da 150 não dá, dá alimentação pra ela Mas não dá aquela alimentação Na hora que ela precisa do torque, tá ligado? Então, mas pra brincar, cara Entendeu? Se fosse pra competir já não serviria Mas pra brincar, ó Responde certinho Só não tem aquele torcão, tem que reduzir Vem de boa hoje Eu tô muito meio destreinado Nossa, rapaziada, agora que eu vi que eu tô gravando em outro ângulo a imagem Agora que eu dei uma paradinha ali na frente eu mudo pra maior, beleza? pedra lisa que ainda passa na água Suja dando aquela estreada nela Vocês já viram o vídeo dela aí De, de lançamento, a preparação que eu fiz nela Tá aí Só pra brincar mesmo A desídua já tá até barriado, cuidado Escapamento que eu coloquei aqui, também não aguentou, já tá saindo miola Passou ou não? para o pau Ali, não subiu. Deixa a mão, quer deixar a deixa. Vai embora, não Essa não sobe ali. <risos> Será? Já olhou pra alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Oh! Vamos yeah. tentar, né? Que a gente não pode desanimar da gente mesmo eu achei que eu não subi subi o ano passado eu não subi ali vocês lembram né colocar um replayzinho pra vocês lembrar eu caí não deu <risos> é assim mesmo viver e aprender não rapaziada Família, não se esquece de ir lá no nosso Instagram. Manda sua foto também, a gente posta sua foto. Beleza? Agora vamos coxar a madeira. Puxa! Essas valetinhas duras, cara, suspensão da não trabalha. embaixo também é, para a gente dar um nome para este X vocês viram como que ela ficou comenta embaixo eu vou estar fazendo a votação lá no Instagram beleza o oh, roia rapaz pena trabalhador também lá o pessoal lá do Aralama. Vai estar tá aparecendo embaixo aí o o nome deles lá do Instagram. Daquela força lá, o evento, os caras tem é muito top. Chegamos em mais uma partinha. Agora chegamos no morrinho aqui. Vou gravar a rapaziada subindo Não é tentar, né? aqui solado tá me tirando, Ele tá me tirando Opa Au. E o povo torando, tá olha aí a defesa, mano, posso pau já por cima Que vai ali, não vai ali. Arma roia. Ah, roia. Rapaz. Ai. Deu pra ver como cansou, né? Ai. Andou bem, rapazão. Passou? Já aí. Espera, beleza? Boa. É? Ah, já deu para sofrer só aqui, já, já, vi, já. É. Passou? Tá, tá, passei. Ah, passou, passou. Passou? Passei. I think it's another aguenta, a opa rapaziada Obrigado viu Deus abençoe valeu aí rapaziada até sorvete ó aguinha carne aí sim é por falta d'água não é um problema ó. os caras até tomando banho aqui louco ó, o rapaz é de Já aconteceu duas cagadas já tô com o calcanhar machucado na botina na bota e também Jorginho estragou os, ra os raios da moto dele E o guidão da STX tá solto, cara <risos> Dá uma mão, né? Ai, ai, ai, é de doer, ó guidãozinho, esqueci de trazer a chave ali para apertar, então, tá duro guiado esse jeito, rapaziada ah. Então, vamos continuar indo, é rapaziada, o negócio aí, é bora! embora, já machuquei o pé, a bota tá muito apertada, vou ter que comprar outra bota e o guidão da STX também tá solto Eu trouxe chave aqui pro Chicago, hein? E não trouxe Allen, jogo de Allen Eu ter que providenciar um jogo de Allen para trazer Se tivesse uma linha, já apertava aqui, já era, velho Isso aí o dedão machucado eu vou dar uma brincada. Os caras vêm de ônibus, cara. Aí sim, um dia nós chega nessa. Imagina, na verdade, para mim podia ser uma van, né? ai, como eu acho que alguém agora ai, tá doendo o pé. caminhãozão da torque. E aí irmão, Tá bom, oh, rapaz, tá bom, hein? Ah. Nossa, olha, mancando, cara Nossa. Dá uma olhadinha aqui na roda do Jorge E ele conseguiu chegar aqui ainda, cara Não, eu não sei, ele não tava assim não, tô na parâmetro Não, eu acho que você, aquele dia, aquela hora você falou que tinha duas ou três, né? Aí, ó, você ver, o cara era de buia mesmo Tinha uns 11 lá Nossa Senhora o companheiro não deu pra ele hoje. Rapaz do céu, acho melhor terminar por aqui, né? Porque já cansei, deu. vou ter que acho que de arrancar a unha de tanta dor que eu tô na unha. Deu. Mas é isso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like. As fotos da esposa vai estar tá lá na página do Facebook, TGS na Trilha. Então segue a gente, tamo junto, tchau.